O estado ou a estada que nós revelamos a cada aprendizado, às vezes, demonstra que é mais difícil e demonstra que o problema é maior do que a gente imaginava. E a imaginação e a ponderação, assim como a exaustão e o cansaço de chegar ao limite sempre desgasta e deixa com que o nosso entusiasmo e a busca pela vida limitem nossa capacidade de motivação. Nesses momentos, a desmotivação e a tristeza toma conta o que não é incomum, o que é humano. E a aceitação da tristeza como face da nossa intimidade ou da própria solidão, da percepção de que os percebemos de um modo extremamente solitário e quanto mais individualizados, mais conectados e, ao mesmo tempo, menos compreendidos, nos torna seres que têm certas crises enquanto estamos na nossa cura, enquanto estamos na nossa libertação, enquanto estamos no nosso despertar. Infelizmente, o despertar não é fácil e o manual de instrução é precário, mas a união e a sinceridade, a verdade e o amor são fundamentais para que podemos ter um fundamento sólido e verdadeiro, para que possamos ser libertos e trabalhar na nossa liberdade e evoluir dia a dia, momento a momento e se satisfazer dos nossas metas e nossas vontades e viver, experienciar e amar, tá bem?